Olá pessoal, mais uma vez eu gostaria de mostrar para vocês o pé de paineira que estava fadado à morte, porque ele estava no local na beira do muro, quando eu passei e vi, peguei esse pé de paineira e lembrei-me do seu João e da dona Nelly que tem o um sítio e eu trouxe ele bem pequenininho, ele devia ter um palmo de altura e ele deu flor, eu já fiz um vídeo com as flores dele, e agora eu quero fazer esse vídeo mostrando para vocês as primeiras painas que ele deu. Tá vendo só que coisa mais bonita que deu? As primeiras painas do pezinho de paineira que foi presenteado por mim para o senhor João e Dona Nelly. Deu esse resultado aqui, ó. Então, pessoal, dá para vocês verem aqui, ó. Tira a paina, né, é pra vocês verem como que ela é realmente bem delicada. Minha avó fazia isso. A minha função era subir no pé para tirar pra ela. E ela, então, tirava, com essa paciência toda aqui, era, bom, pelo menos ela era muito paciente, né. Era nervosa, eu lembro até hoje de, de alguma surra que eu tomei da minha avó nervosa porque gostava da coisa correta então tirava aqui por exemplo já não tem mais nada que, que atrapalhe que, que ao fazer um travesseiro machuque a cabeça e separava a, a semente e depois da semente ela tirava algumas mudas e fazia belos travesseiros tá vendo? Eu chamo, eu chamo isso aqui de capucho. Eu aprendi assim, capucho. Como também a gente falava capucho de algodão. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma com semente. Ah, tem. Tem uma aqui. Isso aqui tem semente, quer ver? Vou mostrar para vocês, ó. Semente aqui, ó. Tá vendo? Aí a semente está aqui, ó. Você vê, era um pé condenado, né, a ser cortado na enxada. E no entanto já tem até a semente dela aqui, ó. E continuo mostrando para vocês, ó. Ó, ó. ó. Pronto, mais um, mais um tanto. Que junto com esse aqui. Tem a peça algodão. Muito bonito, né? E o pezinho carregou bem, viu gente? Carregou bem. É que a dona Nela não vai querer pegar para fazer travesseiro, mas carregou bem. Olha só que beleza. Aí, ó. Ali embaixo tem mais, ó. Vê? Ali, ó. Mais, ó, tá vendo que bom? E o pezinho tá aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Ele tava bem pequenininho, como eu falei, tinha um pau mais ou menos, na beira de um, de um alambrado. Era um molinho baixo, tinha um alambrado. Eu passei e vi, falei, não, vamos vão arrancar ele daqui. A Prefeitura vai fazer a limpeza, vai arrancar ele daqui, simplesmente já era. Trouxe pra cá, olha a lindeza que isso tá. Olha. Olha que graça que tá, ó. Eu levei um pra minha chácara em Minas Gerais e infelizmente morreu. Eu até acho que foi gado que passou por cima. Mas é isso. Coisa chique, né? Eu tava finalizando a gravação quando eu encontrei esses capuchos aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha só. Como dá para fazer um travesseiro? Se tiver a paciência de vir aqui, coletar e tirar tudo isso daqui, ó.